Olá pessoal, eu quero tratar com vocês hoje do volume 2 do livro Caixa Vazada. É, se vocês se lembram, talvez muitos ou a maioria não tenha visto, no vídeo anterior eu tratei do volume 1. Um. Eu vou deixar de qualquer forma tanto o cartão quanto a, essa referência na descrição deste vídeo. O fato é que no, no, no volume 2 do Caixa Vazada eu repertorio fundamentalmente as categorias visuais a partir das quais eu trabalhei para desenvolver o projeto como um todo é, de certa forma, um registro iconográfico e talvez o termo categoria visual não, esteja tão, não seja tão bem aplicado ou aplicável à situação, porque é, é muito mais um registro sistemático de impressões, de afetações né, que eu me ocorrem, me do que uma tentativa de racionalizar por meio de imagens um determinado percurso. Né? É, de todo modo, vocês vão ver, à medida que, que vai sendo apresentado o livro, vocês vão ter uma ideia de como é que ele está composto. Como eu disse, tudo que consta do volume 1 um, é, está, de alguma forma, organizado a partir dessas categorias visuais. É, vocês vão ver que, mais ao fim do, do, do livro, se vocês tiverem a curiosidade de, de percorrer o livro como um todo, existe uma série de exercícios uh, visuais, vamos dizer assim, né? de tentativas, de, de, de procedimentos, de manipulação de imagens, de composição de colágenos, por exemplo, e, e daí por diante. A ideia aí é, de alguma maneira, tipificar o um modo pelo qual eu estou tentando pensar no livro, que é um pensamento fundamentalmente baseado em imagens mesmo. Né? Bom, eu espero que vocês gostem, do, do de fato, do, deste volume em particular, na verdade, e tudo que se refere à sua produção, é, inclusive é a parte propriamente cronográfica que tem uma pasta no Google Drive que tem, contém tudo aquilo que eu venho de alguma maneira reunindo ao longo do tempo vai estar na descrição do vídeo. É isso aí, por hoje é só. Um abração para todo mundo, até mais, tchau, tchau.